Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Let's Talk Pink, um programa em parceria da Genial com a Zeferina. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Nossa convidada de hoje é a Cora Fernandes, que é personal organizer, referência no setor. Uma mulher que pegou um hobby, fez disso o um empreendimento, fez disso a vida dela e está cheia de novidades para nos contar hoje. Vou cumprimentar a Cora primeiro e depois eu falo da Rosa, que também está aqui. Mas, Cora, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Denise? Ih, para mim tá congelando Denise, um pouquinho é a Cora. vocês. Oi, Rose. Olá! Ah, tudo bem, Cora? Oi Denise. Oi, Denise. Tudo bem? Oi, Rose. Tudo jóia? <risos> tudo bem. Maravilha. A Rose Araújo é diretora comercial da Zeferino e participa comigo desse papo com a Cora, que vai ser muito interessante, eu tenho certeza. Então, vamos lá. A Cora começou... Você começou há cinco anos né, nessa profissão e agora já é sucesso no, no TikTok, no Instagram, e tem matéria em tudo que é revista sobre dicas suas de organização. E você acabou de lançar um livro também, lançou há pouco tempo, o livro que se chama Lições de uma Personal Organizer, abre espaço para o que realmente importa. Queria que você falasse um pouquinho desse livro para a gente, o que, que você trouxe ali, qual que é a essência do livro, o que, que você traz de contribuição nesse livro. Ah, eu jamais imaginaria fazer esse livro, né? Eu fui convidada na pandemia para escrever. Pensei, repensei, falei... Gente, será que sou capaz, né? Muito bacana o processo né, de, de, de escrever o livro. E ele conta muito sobre a minha história, como eu entrei na organização, qual foi as minhas referências para entrar nesse mundo da organização. E também tem bastante... É, é, eu contei bastante sobre minhas clientes, sobre o processo, claro que isso tem a identidade, mas bem real mesmo, que é a organização real. Então, o livro ele é bem didático, bem... Ah, ele é incrível. Ele não é porque é meu livro, não, tá? Eu tive bastante feedback de pessoas e ele está muito gostoso de se ler. Sou apaixonada por ele, inclusive. É um filho, né? O livro é um filho e eu vou contar a minha história para todo mundo, porque ele está aí para todo mundo. Rose... Como, como é interessante a pandemia, né, que traz, trouxe todas as transformações, contando, né, que veio agora, né, é, esse momento para você, muito bacana. Queria me apresentar também, meu nome é Rose. É, queria contar, então, inclusive, um pouquinho da Last Pink, até para fortalecer aqui o seu trabalho, agora e trazer para a gente aqui muitos ensinamentos. Last Pink veio do, de uma idealização do nosso presidente é, executivo, Nanda Bafour. É, no objetivo de idealizar, de trazer, na verdade, assim, uma comunicação para as mulheres empreendedoras, que valoriza o trabalho delas, né, que mostra para elas assim, por que começar amanhã, se assim, pode começar agora. Né? Então, esse momento agora, nossa conversa, é, traz, inclusive, para o universo feminino, assim, o que, que, que, que a mulher, até já em, encaixando aqui essa fala, o que, que a mulher pode, no dia a dia dela, observar que ela pode valorizar na casa, no dia, na vida dela para ser de uma maneira mais prática é, o sentido até inclusive o home office agora, né? Muitas vezes a gente trabalha no home office e tem que organizar, tem, tem a casa ali toda junta para acompanhar, organizar. Então como que é o para você pra transmitir pra, e facilitar inclusive para a mulher isso no dia a dia dela? Então é que é assim, né? Essa resposta na pandemia veio com o home office, né? Que todo mundo precisava ter organização. E a gente não pensa só na mulher, não. A gente pensa no homem também o oh, inteiro sim. que vive sozinho, num todo. É só que a gente sabe que a carga de uma casa, infelizmente hoje, ainda fica muito por conta da mulher. E a organização ela vem para desmistificar isso. Ela vem para colocar todo mundo nessa rotina, ensinar que, a, que a, ensinar que a organização serve para todo mundo inclusive para filhos, você consegue ensinar os seus filhos a serem mais organizados. ...de te ajudar hum. nessa rotina. Ajudam dentro de casa e não é ajuda, isso é, é para todo mundo que mora ali. Então a organização ela, ela é nesse sentido. Não fica, não, sobre, não sobrecarrega só uma pessoa, sobrecarrega todo mundo. E ali, na verdade, não sobrecarrega ninguém, né? É uma função de cada um. Você cuida das suas coisas e cuida das, do que é de todo mundo. E funciona muito bem, inclusive aqui em casa, é desse jeito. <risos> Ai, que jóia. Ô, Cora, seguinte, como é que você fez disso um negócio? O que, que você fazia antes? Como é que você virou essa chavinha? Como é que isso virou um business? E como é que você fez para conseguir tantos seguidores no Instagram, no TikTok, nessa criação de conteúdo? Olha, Denise, é... teve uma época da minha vida que me faltava muito ousadia, né? E isso, isso me veio quando uma pessoa que trabalhava comigo virou e falou assim, por que você não trabalha com, com isso? E apontou. E ela já era mais no Instagram, já mexia muito mais, tipo assim, não era uma pessoa ativa com o trabalho no Instagram, porém ela via bastante o que se passava, e eu não. Né? Até na época nem tinha um celular assim, que aguentava o aplicativo do Instagram, enfim. E aí, eu comecei a, a, a olhar o que era aquela profissão. Então, eu passei o dia inteiro vendo. Eu trabalhava numa concessionária como coordenadora de atendimento ao cliente. Eu tinha acabado de ser promovida, porém, não estava feliz no que eu estava fazendo. E já fui cabeleireira, já fui manicure, já fui muitas, muitas coisas. Inclusive, o que vocês pensarem, eu já fui. Empreendedora, <risos> né? Totalmente empreendedora. Com certeza, com certeza. <risos> Porém sempre teve alguém por trás. Sempre trabalhei no, numa esmalteria que tinha um dono, num salão que tinha ali um dono. E eu não era feliz com isso. Eu sempre disse que eu teria o meu negócio. Já abri outras coisas, porém não era o que eu nasci para fazer. E aí veio essa menina me gente e fui atrás do meu sonho. E eu sou muito feliz com a minha escolha porque depois analisando tudo eu vi que eu já era personal organizer desde os 9 anos de idade, sempre recebi o meu dia da minha mãe, e eu acho que a gente nasce já sabendo fazer alguma coisa, e eu perdi, na verdade, eu não digo que eu perdi muito tempo, poderia ter começado antes, mas graças a Deus me pegou num, num período que eu já era mãe de três filhos, e que eu precisava acordar, e precisava ver que realmente eu teria que ter uma profissão, porque eu tinha bocas para alimentar. Então, foi bem bacana. E eu não desisti, porque quando eu trabalhava, trabalhei com outras coisas, eu desistia muito fácil. E dessa profissão, graças a Deus, eu não desisti. Inclusive, é a que eu fiquei, é que eu estou há mais tempo, né? Que fazem cinco anos que eu estou nessa profissão e não desisti jamais, pelo contrário. Sempre acontece algo novo. Eu pensei que só ficaria organizando né, armários, organizando a vida das pessoas, quando eu vi que tinha personagens oferecendo trabalho para pessoas famosas, eu também fui oferecer o meu trabalho. Eu passei um dia inteiro escrevendo e-mails que eu achava no Instagram, que eles têm lá na bio deles, né? Um, um endereço de agência, um endereço de e-mail, telefone para contato, ligava para o Rio de Janeiro. E até que eu consegui a o Menezes, que foi a minha, primeira, a minha primeira cliente, né? Famosa, global. E aí depois eu estourei mesmo com a Fernanda Souza, que me colocou na mídia, eu falo que é a todos é os meus padrinhos sou muito grata a eles até hoje, até hoje eu organizo o armário do Thiaguinho e com eles vieram outros, e aí me deram de presente a rede social, onde eu pensei que eu só falaria da minha profissão, que, inclusive, eu fui muito condenada no início por mostrar como é que fazia, né? Nossa, você vai tirar os empregos das outras personagens, e não tem nada a ver a rede social, é para isso, é para compartilhar, né? E eu comecei a compartilhar o meu trabalho de organização. Então, fui crescendo dia a dia. E isso foi muito importante também. Porque o TikTok, inclusive, me pegou nesse compartilhamento compartilhando uma dobra de pijama. Eu acordei no dia seguinte no TikTok com 20 mil seguidores. Hoje eu tenho 400 e alguma, alguma coisinha. 400 mil e alguma coisa no TikTok. Compartilhando. Nossa, começou com uma dobra de pijama? Como é que é isso? O que, é que tinha de Sim. tão legal nessa dobra de pijama? Sim, ah, eu dobrando o pijama. Ai, congelando. Então eles. Estão. Estão... Ah. Consegui. Repete, por favor, Cora, que deu uma congelada. Então, eu fazendo uma dobra de pijama e narrando essa dobra. E falaram que minha voz era muito gostosa de se ouvir, muito agradável. E aí, todos é. os meus meus é. filhos hoje eu narro. E eles, eles aprendem demais. Porque aí veio de uma voz. E aí, da voz, começaram a prestar atenção no trabalho. Eu já recebi elogios de várias mães falando que as filhas eram muito bagunceiras e que não se interessavam em organizar os armários. E a, depois que, que viram meu vídeo, acabaram organizando a casa inteira. Menina está operando vê? milagres, hein? É, não, e ela tem uma fala didática, com calma, ela fala na, com, com, na etapa. Eu acho, eu acho incrível. A maneira a suave que você coloca na fala, é muito bacana, realmente e atrai a atenção, né? Você observa a, a linha de, de vídeo que você vai colocando, e só fala com muito cuidado, isso é muito interessante, que realmente prende, né? E a pessoa se sente naturalmente ali aprendendo a fazer. Ah, então... O Cora, e esse pijama era do Tiaguinho, conta pra gente. Não, esse pijama era meu. Não. <risos> <risos> Esse pijama era meu, é um pijama de melancia meu. O dia que você dobrar um pijama do Tiaguinho, você filma também e manda pra gente, por favor. Ah, tem vários. Eu tenho vários vídeos de pijama do Thiaguinho. Eu tenho vários vídeos com o Thiaguinho. O Tiago sempre indica o meu trabalho nos stories dele, no feed dele. Tem várias obras. Tem o armário inteiro, o closet inteiro do Thiaguinho mostrando. Maravilhoso. O Tiago é um cliente assim, fora do comum não oh, que legal. Ô, Cora, conta pra gente aí, assim, claro que não precisa falar o nome das pessoas, eu sei que tem alguns, alguns clientes seus que, que autorizam, tanto o Tiaguinho, que, né, que faz a propaganda e tal, mas não precisa falar o nome de ninguém se você não quiser, mas conta pra gente, assim, alguma coisa curiosa que você já viu, algum desses milagres que você operou com criança, ou com, sei lá, alguma coisa diferente aí que você, tá, você traz no livro, de vídeo aqui com a gente também. Ah, legal, legal. Olha, é... Dentro da organização, a gente sabe que, por exemplo, a gente pegou uma pandemia, mas antes ninguém era dono da sua própria casa. né? Era muito difícil. As pessoas ligavam para empregada doméstica para saber onde estavam os pertences. E acontece isso até hoje. Então, com a organização, a gente consegue dar autonomia ao dono da casa. Né? A gente vai lá, organiza, é. faz um, um tour com toda a organização que a gente fez, com os endereços que nós deixamos, que, claro, esses endereços é de acordo com o cliente, né, com a rotina dele, o que fica confortável, com a altura. Então, tudo tem... é, é tudo personalizado na organização. E, mas antes não era desse jeito, né? Hoje, as pessoas se pegam mais vendo vídeos de organização, interessa mais, porque fez uma bagunça com tudo, né? Entraram dentro de casa com trabalho, escola dos filhos, rotina doméstica e a organização... veio para sal... da dona da casa contratar a gente para organizar, porém não podia que a empregada doméstica, é, eu não podia passar nenhum treinamento para a empregada doméstica, então a dona da casa, ela trabalhava o dia inteiro, quem ia colocar as roupas no lugar seria a empregada doméstica, só que eu não poderia forçar essa organização para ela, porque toda vez ela falava, ai, ah, é, qualquer coisa me manda embora, é, se eu não estou feliz me manda embora, isso tem contando no livro. E a organização, ela veio para tirar essa distância que tinha entre, entre a dona da casa e entre a empregada doméstica. Porque a, a dona da casa tinha muito medo e a empregada doméstica também. Eu acho que o medo dela era que a gente tomasse o serviço, alguma coisa desse tipo. Ela não estava é, apta para o novo. E a organização veio para fazer isso. Tanto que hoje, não sei se hoje ainda ela se encontra na casa, mas quando a gente saiu... A, a, sem, sem forçar, sem precisar falar assim, olha, você tem que aprender o trabalho. Porque também a gente não força nada, né? É, a pessoa aprende quando ela quer. Ela veio toda interessada em saber o trabalho, sem precisar a dona da casa chegar e falar isso para ela, sem precisar falar. Ela veio toda interessada em saber o serviço. E a dona da casa também é, tomou as rédeas da casa dela. não ficou mais com medo de... Ah, nossa, qualquer coisa, é, é, ela pede para mandar embora. Não, ela falou assim: bom, é a minha casa, é minhas regras. Então, isso aconteceu e eu sou muito feliz. Eu gosto de contar muito esse caso, porque isso acontece muito, tá? Tem uns casos em que é, as empregadas domésticas realmente elas sabem mais onde estão as coisas, mas por conta da rotina dos patrões, né? Eles trabalham demais, então não tem como eles. eles Cuidar da casa, então elas cuidam, então elas sabem onde tá tudo, e a organização ela entra para personalizar: olha só, você trabalha aqui, só que infelizmente, claro que a gente faz de acordo com ela também. Você pegar numa lavanderia e, e, e numa, numa dispensa, numa cozinha, a gente não vai deixar os itens tudo em cima, sendo que ela é uma pessoa de 1,50m, né? A gente não vai deixar tudo no alto, faz de acordo com ela, porém, é, um vestido de festa, como é que você vai guardar sempre que a pessoa tem festa toda semana, né? Como é que você vai deixar mais no alto para o dono da casa? Fica ruim. É Uma camiseta, como que eu vou colocar em, em gaveta, sendo que o dono da casa gosta que ela seja pendurada, porque cria menos dobras. Então, a gente pensa em tudo isso, e o geral da organização fica mesmo para os donos. Ô, Cora, oh, e, e você é daquele tipo de personal organizer que vai chegar assim na casa da pessoa e vai falar pra pessoa jogar um monte de coisa fora? Eu mudo não, medo eu de medo, uma... sabe? De chegar e falar assim, não, gente, essa roupa aqui joga fora, isso aqui dá pros outros, isso aqui não cabe mais pra... Eu confesso, todas aquelas pessoas que têm roupa lá há anos esperando emagrecer, eu sou dessas, viu? Então, aí, é aí que tá a história, questão. Ela... Sim, mas aí que tá a questão. A gente não manda, né, na casa. Eu chego fazendo um serviço personalizado. Se você quiser descartar, amém. Se você não quiser descartar, a gente vai fazer conforme você quer. Uma coisa é fato, né? É, não adianta você guardar roupas e também comprar roupas o tempo todo. São Paulo não cabe dentro do Rio de Janeiro, né? Então, a organização ela também vem para trazer isso. Você tem que ter o que cabe no seu espaço. Não adianta você chamar uma personal organizer para você visualizar mais do que... Que você tem, se você visualizar, tem que caber, tem que estar tá organizado, tem que estar tá visível. E aí, é, o que eu sempre digo, não tem problema que você compre pertences para você admirar, olha, eu comprei esse copo, nunca vou usar, mas eu quero abrir o armário, e eu quero visualizar. Só que para você visualizar, tem que estar tá organizado. Então, é isso que importa. Eu tenho uma pergunta para você, Cora. Cora. Falando do guarda-roupa da mulher, né? como que ela organiza, e aquela mulher empreendedora também que não consegue ficar em casa há tanto tempo, mas precisa ser mais, ter habilidade de pegar o, a peça certa e trabalhar. Tem alguma história, tem alguma transformação que você fez que mudou assim, até o olhar da, da mulher em relação ao guarda-roupa dela, a como ela, ela usava no dia a dia, no sentido Rose, da organização? Desculpa, Todas as agora. minhas clientes, quando a gente termina a organização, elas ficam muito gratas e emocionadas e felizes, oh, e porque a organização também leva economia, né? E quem ah. contrata uma personal organizer, ela já contrata querendo mudar de vida, ela já não está feliz com aquilo. Porque, por incrível que pareça, se você é desorganizado em casa, você é desorganizado no trabalho, você é desorganizado em tudo, porque não tem como. É, eu não consigo, eu sou organizada em tudo, eu sou organizada no meu trabalho, eu, sou organiz... eu consigo puxar para os meus filhos essa organização, consigo ser organizada na minha casa, e confesso que se uma coisinha sai fora, eu me bagunço todinha. Então, uma coisa puxa a outra. Então, elas ficam muito gratas mesmo, após a organização, se interessam em dobrar as roupas, se interessam em manter aquele armário organizado, porque elas já não conseguiam viver mais com bagunça. E também muda o cenário, né? Às vezes a casa se transforma em outra casa por conta dessa, dessa mudança, né, Joana? Você não vê o espaço que você não olhar, que não existia, aparece, né? Então, nem, nem sempre. Não, não, não sou daquelas que digo assim, a organização ela vai te dar mais espaço, nem sempre. Tudo depende do volume de peças que você tem, do volume de, de utensílios que você tem. Só que, em fato, você vai conseguir visualizar mais. Eu não te prometo espaço, que olha, vai sobrar. E tem casos que sobra muito, que a pessoa tinha ali roupas em 10 gavetas, só que ela pra, pra... Ai, meu Deus, dou uma travada. Ela participou <risos> de um processo de descarte, que aí vem o que a Denise tem muito medo, que o personal organizer chega e vai jogando tudo, que isso não é para acontecer, tá Denise e de <risos> E aí esse esse processo de ai sobrou espaço Fica por conta também de quem contratou o personal organizer, que vai ter que passar pelo processo ali de descarte. Então, não sou eu sozinha, não sou eu que opero claro. milagres né? Eu é não um não é uma dobra ajudar. que vai... Exatamente, é um conjunto. Não vai ser eu com uma dobra que vou mudar o espaço que você tem. Muitas vezes acontece, acontece. A gente tem muito cliente minimalista, eu tenho muito cliente minimalista. Só que não são todos os casos, a maioria dos casos são pessoas mesmo que tem um volume de peça excessivo e que precisa fazer o descarte. O Cora já tem gente aqui é, falando que adora seu TikTok e tal, várias pessoas comentando aqui, e a Priscila falou o seguinte, é, meu maior objetivo para 2022 é ser mais organizada com minhas roupas e sapatos. Como começar? Qual dia que você dá, Cora? Ai, ah, quem sabe descartando, né? Quem sabe vendo o que cabe no seu estilo, mudança de ano, o que eu usei, o que eu não usei. A gente consegue fazer esse filtro, né? Com a passagem de um ano para outro, você consegue saber no inverno o que você usou, o que você não usou, o que faz dois anos, três anos que você não usa, o que tá com bolinha, o que tá com mancha dentro do armário. Então, através disso, você consegue saber o que realmente tá se encaixando no seu estilo. Então, se começa a ser... Sempre por um hoje, na Cora 2022, o que, que vai, vai ser de mim? Né? Eu mudei muito o meu estilo de anos para cá, de cinco anos para cá, eu mudei demais. Meu guarda-roupa sofreu alterações. Então, acontece isso. Só que as pessoas, elas, elas passam por esse processo de transformação, de mudança de estilo, de mudança de vida, porém, elas guardam muitas coisas antigas e não descartam. Então, o processo de personal organizer acontece muito isso. Então, para ela, é... tenha esse olhar. Veja o que realmente está usando. E aí, depois, vai pegando as dicas de organização. Olha só, o que é que eu gosto? Eu gosto de pendurar a camiseta, eu gosto dela dobrada, sabe? Eu me incomodo com as marcas. Qual a roupa que ela se adapta dobrada e qual que ela se adapta pendurada? Essa camisa que a Denise está usando mesmo, ela é pendurada. Não tem como a gente dobrar, né? Porque ela, ela se desmancha na gaveta. Então, vai tornar bagunça Sim. novamente. Vestido... Eu pendurei um vestido de... Eu só não, vou... não... só não vou pendurar o vestido de lã, mas o vestido que ele é de voal, o vestido que ele é de seda, o vestido que ele é de moletom, eu vou pendurar, né? Criar endereço para pertences é muito bacana. Eu não vou colocar sapato sapato no, no, no móvel da sala, sapato na lavanderia e sapato no meu guarda-roupa. Eu vou ter sapato que caiba na minha sapateira do meu guarda-roupa, na minha sapateira do meu closet as, as minhas camisetas. Se eu vou dobrar uma, eu vou dobrar todas. Se eu vou pendurar, eu vou pendurar todas. Isso se chama endereço. É aí que você vai ver o que realmente você tem. Você colocando tudo no mesmo lugar. Por isso que a gente chama de endereçar. Por isso que a gente fala, coloque endereço. Se eu coloquei uma pilha dentro de do, do, do uma caixinha organizadora na minha sala, todas as pilhas têm que estar ali. Fora as que estão em eletrônicos, né? que não tem jeito mas todas as pilhas, para troca, precisam estar no endereço, e é ali no móvel da sala, dentro da caixa organizadora, não é para estar um pouco na sala, um pouco na lavanderia, então o processo de organização é isso. É uma disciplina, né você vai criando uma disciplina é. e acompanhando, é né para que isso tenha uma cadência. E, e esse endereço, falando no guarda-roupa, você dá dicas para a gente que é mais por, por tema, assim, camisas, juntas, ou cores, como que você faz eu gosto muito de trabalhar primeiro as categorias, né? Short. Eu vou pegar todos os short curto e vou fazer a categoria dos curtos. Ali dentro dessas categorias que eu vou colocar por cor. Ah, o jeans mais escuro, o jeans mais claro, é, o preto, o branco. Aí eu faço por cor nessa categoria. Depois eu começo uma outra categoria, que são das bermudas, né? São do short um, um pouquinho mais comprido. Então, através dele eu vou trabalhar ali as cores. Porque se a gente pegar e colocar todas as roupas por cor, que isso inclusive na organização, as pessoas falam muito, nossa, eu gosto de organizar por cor. Aí a gente pega a camisa preta da Denise, aí como se a Rose estivesse com uma, uma blusa manga curta preta também. Então a gente vai misturar manga curta com manga longa, com vestido, com saia, com short, vai virar uma bagunça. E tem mais, se você é daquela pessoa que não tem muito espaço, se você começa a separar desse jeito, você fica com menos espaço ainda, tá? Você não vai misturar todas as categorias. Vou deixar todas as mangas curta preta, aí eu vou separar lá um cabideiro. Então, todas as roupas que são penduradas. Então, todas as regatas pretas, todas as mangas curta preta, todas as. Aí depois eu vou ter que ter um outro cabideiro pra eu fazer dessas blusas coloridas. É a mesma coisa de roupa de ficar em casa e roupa de sair, gente. Por que, que tem essa separação? Não tem necessidade de você ter uma gaveta de roupa de sair, de uma roupa de ficar em casa, uma gaveta de camiseta de sair, de camiseta de ficar em casa. Você só é, desperdiça espaço fazendo isso, sendo que você consegue juntar, né? Não precisa. É, roupa de ficar em casa, tudo bem. Ah, é uma roupa que eu uso mais para ficar em casa, que eu uso para limpar a minha casa, que ela é mais desgastada dobrada, é tudo igual, então tá tudo bem. Pega ali uma fileirinha dentro da gaveta e faz a fileira de ficar em casa. Não precisa disponibilizar uma gaveta para isso. Não, já é uma aula, já tô pensando no meu guarda-roupa aqui, imaginando sapatos agora, inclusive. Como que é os sapatos? Inclusive o sapato, para você, os que você mais gosta, também das epininhas, me conta um pouquinho, né, Denise? Com isso que, aí. Que é. é a dinâmica e. e Assim também, né? Como que é colocar os tem sapatos, né? Porque vai colocar um em cima do outro ou tem que ser do lado? Tem algo, alguma dica diferente? Olha, sapato eu gosto muito de colocar um pé na frente e um pé atrás. O direito na frente, o esquerdo atrás. Ou seja, Olha. É, e sempre nessa, e sempre nessa sequência mesmo. Todo pé direito na frente, todo pé esquerdo atrás, ou vice-versa. Porque o sapato. Olha o que, eu tô com o meu preferido aqui amor! Ah! Olha! <risos> Olha! Amo, gente! Nossa, uma delícia! Inclusive, é look de Natal, tá? <risos> uhum, que lindo! Ó, mais um pé na frente numa prateleira, tá? Amo sapateira com prateleira fixa. Né? E pé atrás. Aí eles ficam assim, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Assim. Dentro da, da, da prateleira. Isso você otimiza muito espaço. Porque a gente tem. Esse, essa voltinha aqui do sapato Então se a gente coloca esse, É que eu sou ruim de direita e esquerda, gente Espera aí Espera, esse pé, esse pé, <risos> é, não, é assim né? que eu vejo Esse aqui é o direito Eu sou horrível pra isso Então esse é o pé direito Esse, ó, se eu colocar Alternado, tipo um direito e esquerdo Na frente, ele fica assim Então eu não consigo otimizar espaço Já quando eu coloco todos os direitos Um entra dentro do outro e você consegue ter mais espaço Olha, e também você visualiza todos os modelos que você tem, né? Você tem um exato. Isso é né? E, vo e você também, Rose, consegue aproveitar o espaço atrás, né? Já que dentro da organização poucas coisas a gente consegue aproveitar a profundidade. É muito bom quando o armário tem profundidade. Ótimo, porque para caixa organizadora a gente não sofre. Para dobras a gente não sofre também, para colocar um sapato um pé atrás, um pé na frente, a gente também não sofre. Porém, quando se trata de você ganhar espaço assim, de tipo assim, ah, eu vou fazer uma pilha de roupa, sobrou mais uma pilha enorme de blusa de lã para eu colocar e eu vou colocar atrás jamais. Isso não acontece, a gente só usa o espaço da frente, só o que você consegue visualizar. Porque se a gente pega um espaço, um, um armário que ele é muito alto ou que é muito baixo. Esses espaços, geralmente, a gente não tem acesso, a gente não consegue visualizar. E atrás, atrás, né? atrai... esquece. É um arquivo ali. Você nunca mais vai se lembrar. Tanto que você pode, você pode confirmar para mim que todas as pessoas que falam assim, aí ah, isso eu não uso muito, onde é que elas colocam? Lá atrás. E aí, quando a <risos> gente vai tirar do armário, são as coisas que mais estão com pó, que estão é, ali jogados as traças, que ninguém utiliza, né? Nossa, e, e é engraçado que até causa uma lembrança na pessoa. Nossa, eu não acredito que eu tenho isso. Nossa, você encontrou. Nossa, achei isso, né? Porque cai no esquecimento. Eu isso já vou dar meu guarda-roupa já. Já vou, sapato, tenho certeza que essa semana já coloco. Um pé na frente e outro atrás, com certeza. Eu vou achar outros, vários que eu não usei ainda, inclusive. Com certeza, claro. com toda certeza. Só para a gente encerrar, me tira uma dúvida. Você faz organização de todos os cômodos da casa, então a pessoa pode te contratar para fazer é, cozinha e o closet, ou só a cozinha e a sala, ou a casa inteira. Como é que são os pacotes aí? Com certeza, desde mudança, de pré-mudança, após mudança, que a pré-mudança é o acompanhamento da equipe que vai retirar os seus pertences, que vai encaixotar. Então a gente faz inventário a gente consegue acompanhar para que não misture os ambientes, a gente consegue identificar as caixas por cor, para quando chegar no, no, no novo endereço, é, essas caixas, ao invés de ficar num ambiente só, já ir para os seus, seus respectivos espaços. Então, a gente já faz essa pré-mudança, que eu, inclusive eu tenho uma dia 28, e a pós-mudança, que ajuda demais. Então, a pré-ajuda na pós. A gente faz uma pré-mudança super organizada para a pós-mudança ser mais rápido, para a família conseguir se instalar mais rápido e, e já começar ali a rotina. Tá, ótimo. Rose, quer fazer mais uma perguntinha final a gente pode encerrar? Ai, ah, eu, eu já estou aqui visualizando meu guarda-roupa aqui já, para que <risos> di direitinho aqui. Inclusive, eu vou te mandar foto, Cora, de como ficou novo. Ai, manda assim, Rose. Eu adoro Legal. ver esses antes e depois. E Isso. a galera colocando a mão na massa mesmo, porque essa é a minha função, tá? Eu vim para as redes sociais para entregar a organização para quem pode pagar pelo meu trabalho e para quem não pode também. A organização é para todo mundo, ninguém pode ficar sem, porque se melhora a vida de um, melhora a vida do outro também. Então eu organizo todos os espaços, tá, Denise? Você me perguntou, é todos os espaços. Inclusive, tem até personal organizer que que organiza empresas, documentos de empresas. Esse não é o meu nicho, não é o que me chama atenção. Eu organizo documentos, mas documentos residenciais, sabe? Boleto, água, luz, é, faturas de cartões, e yeah. assim. Gente, uma revolução organizadora. Eu tô precisando dessa, organizar meus pensamentos, meu guarda-roupa e minha vida vai ser maravilhoso. Ô, Cora, <risos> super obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Gente, eu que agradeço, obrigada, Jorge, eu que agradeço é o convite. Estou pronta para né? outra. <risos> Quando quiserem, é só me chamar. Amo falar obrigada. sobre a organização, gente. Super obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, desfile muito com esse sapato belíssimo aí, nessas festas Ai, de fim de ano, agora, mostra aí de novo. Aí, arrase bastante, que eu imagino que você não deva trabalhar de saldo, porque você deve subir, descer, então usa bastante nas festas, no fim de semana, arrase, muito plena e maravilhosa. Um beijo para você, Rose, super obrigada, obrigada a você de casa também, pela sua companhia, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal e clique no sininho. Todo mês a gente tem aqui o Let's Talk Pink. parceria com a Zeferino. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.